Sabe quanto tempo leva para você esquecer o que você leu? 3 segundos. Apenas 3 segundos. Isso significa que o último vídeo que você assistiu será esquecido quase que completamente dentro de alguns instantes. Agora, imagine o impacto desse mecanismo na leitura de livros e também nos seus estudos. Essa falha na memória de curto prazo faz com que a sua leitura não avance e você tenha que voltar ao início relendo várias vezes. Resultado: Desmotivação para ler livros Procrastinação para terminar os cursos que você começa e o um interminável ciclo de preguiça mental. Não foi isso que você imaginou quando pensou em ter sucesso na vida, não é mesmo? Faz o seguinte. Eu vou usar a minha experiência como pesquisador, autor de nove livros sobre aprendizagem e melhor memória do Brasil, para te ensinar passo a passo os caminhos para você destravar o seu cérebro e colocar seus planos em ação. Tudo num evento inédito e gratuito para você. Você vai descobrir como ter uma leitura concentrada e eficiente, você vai aprender as minhas melhores dicas de memorização para não esquecer nada e técnicas exclusivas que estão transformando pessoas comuns em verdadeiras máquinas de aprender. Tudo isso de graça para você. Mas atenção! O evento será ao vivo e não terá reprise. Clique agora em saiba mais e veja todos os detalhes. Mas clique agora antes que você se esqueça e perca essa grande oportunidade de despertar o gênio que existe em você.